Olá, tudo bem? Depois de algumas semanas distante das redes sociais em virtude do trabalho, graças a Deus, é um prazer muito grande começar a semana falando mais uma vez a você. E hoje vamos falar sobre aquilo que me propus no vídeo anterior, que era como desenvolver amor próprio. Mas para que eu fale sobre amor próprio é fundamental que você conheça de fato o que é o amor. Talvez se eu te perguntar o que é o amor você vai me dar uma resposta pronta. Ah, amor é felicidade, amor é se doar, amor é estar junto. Ou talvez você me diga que amor é solidão, amor é tristeza, amor é abandono. Mas o que de fato é o amor? Hoje eu entendo que amor é uma escolha. Você escolhe amar alguém, você escolhe se doar para alguém. Não é simplesmente um sentimento isolado. O amor é um conjunto de sentimentos, mas o que precisamos entender a respeito do amor é que você precisa, antes de amar qualquer pessoa, aprender a se amar. E aí está a grande dificuldade. A Bíblia fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então pressupõe-se que antes de amar alguém você se ame e se ame muito. Mas por que temos dificuldade em se amar? Porque não entendemos algumas coisas que acontecem em nossa vida. Por exemplo, quando na infância é muito comum desenvolvermos crenças limitantes. Talvez uma relação equivocada entre pai e mãe, talvez uma relação um pouco conturbada entre entes queridos. E você, quando criança, presenciando isso, tende a ter uma visão de amor que não é bem aquilo que você pensa, mas é o que você conhece. Lá no seu subconsciente, começa a se enraizar o que é o amor. Nossa, o amor faz sofrer, o amor me faz abandonar, o amor me faz estar longe. Eu pensava que amor era outra coisa. Ou talvez você seja aquele tipo de pessoa que meio Maria vai com as outras. Você acaba ouvindo aqueles sertanejos de sofrência, ou aquelas músicas de sofrência, não exclusivamente sertanejo. Vários compositores escreveram de um amor sofrido, um amor que dói. Filósofos escreveram sobre esse amor que necessita de um outro para ser completo. Quando na verdade, é, quando a gente desenvolve o amor, por outra pessoa, a gente tem sim um sofrimento a respeito disso, mas sobre as atitudes das outras pessoas e não tornar uma pessoa o nosso motivo de sofrimento, o motivo da nossa dor. Isso de forma nenhuma é amor. Precisamos trabalhar essa crença limitante. E de que forma trabalhamos isso? Entendendo que precisamos, dia a dia, ter atitudes de amor. Gratidão por aquilo que acontece, ainda que não seja tão bom, mas seja grato porque você está aprendendo com isso. Ainda que aquela outra pessoa não lhe complete da forma como você desejava, mas você está aprendendo com isso. Aprenda a se amar. Diga a si mesmo, eu me amo, eu me gosto, eu me cuido, eu me quero do jeito que eu sou, eu me aceito do jeito que eu sou. A grande dificuldade para desenvolver isso é porque não entendemos três pilares fundamentais. Primeiro, alimentar o espírito. Segundo, alimentar a alma. E terceiro, cuidar do seu corpo físico e da sua saúde. Alimente seu espírito, alimente a sua alma, alimente o seu corpo físico, a sua saúde, eu tenho certeza que a sua perspectiva a respeito de amor vai mudar. E talvez você vá me perguntar, nossa, mas como eu faço isso? Bem, alimentar o espírito é exclusivamente tendo um momento com Deus. Eu creio em Deus, então eu tenho meu momento com Deus, meu momento diário de oração. Alimentar a alma é buscar coisas a respeito do amor, coisas que sejam congruentes com aquilo que eu penso sobre o amor. E alimentar meu corpo físico é ter amor por mim mesmo, é olhar no espelho e gostar daquilo que eu vejo, da minha aparência, daquilo que eu sou. E para isso talvez eu tenha que ir para uma academia, tenha que desenvolver uma rotina de atividade física, cuidar na minha alimentação. Mas se você tá Talvez seja um, é, um pouco mais gordinho, esteja feliz assim, não tem problema nenhum. O importante é você se sentir bem com você mesmo. Isso é o que importa. De fato, você aprende que mudar uma crença limitante é fundamental e desenvolver esses três pilares que eu falei também serão fundamentais para que você desenvolva amor próprio. Tenha amor por você mesmo. É isso que, de fato, vai lhe tornar uma pessoa melhor. Uma boa semana e fique com Deus.